Deus do deserto, aonde os homens não visitam, Deus visita, Deus visita o deserto, Deus diz assim, é irmã, pai, mas é irmã, não diga mais, é irmã, as escolhas de Deus são perfeitas, Deus está escolhendo a pessoa certa, aquilo que você acha não ser, eu digo, é, Salomão, não questione o teu pai, é um adorador, e adorador sabe quem é adorador, Emã, quando abrir a boca para cantar, vai exalar a glória, vai exalar a unção. Esse homem está vivendo um deserto interminável, mas chegou a hora de Deus exaltar ele. Não tente parar quem Deus deseja exaltar, não pare quem Deus quer exaltar. Você não conhece a história dele, meu irmão. Você fica nessa tua prepotência, achando que tu é alguma coisa, tem gente que está sendo preparada por Deus e o reino é um só, está escondida muito tempo no deserto esperando o tempo de ser usado por Deus e Deus está colocando em evidência porque Deus sabe quem é